Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil Que noite maravilhosa para se gravar algo extraordinário para você gente. Uma casa linda, fantástica Esse é o condomínio Velas da Marina Aqui na praia de Capão da Canoa Um condomínio com marina particular Você pode ter um barco, uma lancha, um jet ski guardar ela aqui no condomínio. Inclusive, meu caro, você pode usar toda a lagoa aqui do nosso litoral e acessar até o mar se quiser. Meu caro, quero te mostrar essa mansão maravilhosa. Ficou pronta há pouco tempo. 454 metros de área privativa. 450 metros de terreno. Mobiliada finissimamente, linda, maravilhosa cinco suítes piscina em concreto a casa é totalmente automatizada linda demais quero que você venha comigo nós vamos te mostrar eu e meu celular e Deus <risos> nós vamos te mostrar detalhe por detalhe dessa mansão incrível e, inclusive minha gente ela tem uma condição super facilitada de pagamento você vai se apaixonar gente que casa linda que casa maravilhosa para quem não conhece a nossa praia Capão da Canoa fica 130 km da capital, Porto Alegre Gente, olha só esse abrigo de garagem, olha que LED lindo, gente Lindo, lindo, lindo Ali na frente nós temos uma oliveira centenária, gente, linda, toda iluminada Umas dormentes de pedra-ferro aqui, concreto aqui Pedra de basalto, linda, gente Olha o naipe das casas, olha os seus vizinhos, gente, ó Aquela luzinha que você está vendo lá, ali é marina. Aqui, um terreno que custa na faixa de 6, 7 milhões. Cada terreno tem dois aqui. E lá, a marina, você pode estacionar o seu barco ali. Tá bom? Só para você ter uma ideia. E agora nós vamos entrar na sua casa linda, maravilhosa. Mas olha aqui, gente, o um detalhe: ó. ripado aqui para quebrar, dá aquele toque no layout, sabe? maravilhoso abertura de pvc perfil alemão olha é bem grosso gente ó aqui isola bem então e quero dizer para você seja muito bem-vindo a sua casa aqui na praia de capão da canoa no condomínio velas da marina a casa é totalmente automatizada tá bom gente você aperta o botãozinho as cortinas abre as lúcias ligam liga o ar condicionado gente a casa é maravilhosa Piso porcelanato polido, junta seca 1,20 por 1,20 Lindo, gente, ó Piso porcelanato Pé direito alto Olha que lustrizão lindo Bacana, né? Tá dando até sombra ali em cima da lareira Lareira, a lenha, tá, gente? Aqui, aqui bota a sua linha aqui Bota a lareira lá Aqui tem uma caixinha para Deve ser... Vamos ver aqui, gente, ó Mas deve ser o sistema, então, de som A casa também tem caixa de som para tudo que é lado Ó, exatamente Eu guarda controle e tal Lindo, lindo, gente. Essa casa aqui. Olha só o jardim de inverno aqui, gente. Caraca. Linda, né? Nem sei para onde que eu vou, gente. <risos> que casa sensacional. Aqui no canto, olha o panorâmico aqui da casa, gente. Linda demais. O construtor que fez essa casa aqui, o proprietário, ele parcela, tudo a receber imóvel aqui na praia, gente. É um cara que é assim, ó. Facilitador de negócio. Eu costumo dizer... Se você sentou na frente dele, você não compra se você não quiser. Porque não é pela condição que você vai deixar de comprar. Porque ele facilita bem para você comprar. Olha só, gente. Uma sala de estar lindíssima. Sofá. Acho que esse aqui é o Natuzi. Não tem, não tem marca aqui, mas acho que é o Natuzi. Dois lugares lá. Mais quatro aqui. Mais duas poltronas. Seis pessoas aqui na sala de estar, gente. Ó, Nem dá vontade de sair daqui. Linda demais essa casa, meu caro. E detalhe, tá, gente Olha esse espelho com LED atrás Olha que legal Um espelho, sei lá, deve ter uns 2 metros por 3,5 Uns 2 metros por 3,5 E meio. esse aqui deve ser 1 um metro por 3,5 Olha que lindo, gente, ó Top, né Ar-condicionado tá aqui Detalhe aqui, gente, olha Ripado do MDF Lindo, lindo, lindo Aqui uma escala, gente Toda ela de quartzo branco, olha só vendo o barulhinho das árvores? Ali na frente tem um lote, tá? Ele não tá vendo. Mas na frente desse lote é a lagoa. É a lagoa, meu cara. Ali Maria verde, é lagoa. Inclusive, o heliponto é aqui na frente. Você pode chegar com o seu helicóptero aqui e vir de a pé para sua casa tranquilo. Olha só. Antes de nós ir para lá, eu nem sei mais pra onde que eu vou. Que casa top, gente. Antes de nós começar a explorar aqui, eu quero te mostrar... Aqui que a gente tem um lavabo e temos a suíte do vovô aqui, ó. olha só gente, ó. Esse é um lavabo. Esse aqui acho que é o Marmor Perla. Ah, torneira monocomando, quente e fria. Olha só que legal! Linda, nem tá ligada a luz, tá? Tá só a arandela ligada. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Não, agora ligou a luz. A ventilação mecânica liga, então. Deixa eu desligar Então esse aqui é o lavabo, o das suas visitas Aqui a suíte terra. Seja bem-vindo à sua suíte Té Ou a suíte do seu pai, da sua mãe Do seu avô <risos> Ou a sua suíte, se você gostar de morar aqui embaixo, né? De usar a suíte de baixo Lindo também esse banheiro aqui Olha só, tem espelho lá Espelho aqui Aqui tem um box, gente, ó Até lá em cima tem LED, meu caro. no gesso, chuveiro a gás com ducha já, olha que top essa ducha aqui, gente, caraca, mano, olha que top, olha que da hora, já acoplado, uh, eu fiquei surpreso, eu já vi isso aqui, tá, mas eu fiquei surpreso porque eu, normalmente as pessoas não usam aqui, mas esse aqui já usa, né, olha que top, aqui um nicho também com LED, e aqui, gente, ó, é o dormitório, então, do vovô, da vovó, uma cama de casal Cabeceira estofada Arandela, estilo disco voador Linda lá, já vou te mostrar Ó, aqui, gente, olha só Olha o detalhe aqui, gente Maravilhoso Ali tem uma porta-janela que abre Sai pro jardim de inverno, lateral da casa o Televisor tá aqui, espelhão tá aqui Ar-condicionado, gente, ó Prontinho também ó, Prometi, vou te mostrar, olha que diferente Alguns quartos tem a mesma... Uma porcelana, um gesso, bem, bem diferente. E legal, né? Dá um detalhe legal, gente. Olha que bacana que tá ali. Guarda-roupa tá ali, duas portas. Ali tem dois, dois gavetões. Tem aqui uma mesinha, botar um computador. Guardar uma mala, um cabideiro aberto aqui, gente. Ó. Isso é sensacional. Chega aqui, já pendura aqui a sua camisa e tal. Já pega, coloca o sapato aqui em cima, se quiser, ou aqui embaixo. <risos> ai, ai, já tô fazendo a sua parte aí. Já tô dando sugestões até onde botar a roupa, né? Olha a gente, o detalhe, ó. Essa não precisa estar cuidando. Mas olha só. Vem cá. Aqui a gente tem um ambiente. Um ambiente. Dois ambientes. Três ambientes. Quatro ambientes. Cinco ambientes. Daria para fazer um sexto aqui na frente da cristaleira. E mais um lá fora. Sete. Então dá para fazer sete ambientes totalmente integrado aqui, gente. Pessoas interagindo onde quer que estejam. E olha só que interessante que nós temos aqui, meu cara. Nós temos uma adega, olha que linda. Ela não é subterrânea para você esconder o vinho do, das suas visitas, mas ela é semi-subterrânea, porque ela tem um degrau. <risos> um degrau para baixo, gente, ó. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. Ela tá cadeada, meu caro. Senão eu ia abrir para mostrar para você. Que pena, eu ia tomar aquele lá. Não, tô brincando. <risos> não se bebe em trabalho, né, gente? Aliás, nem se bebe. Pra ficar bem, pra ficar tranquilo, tá? Olha só, lindo, né, gente? Esse detalhe aqui é pra você guardar os vinhos. E ela é climatizada, tem o um ar-condicionado lá, tá bom? Não se preocupe que os seus vinhos não passam calor e nem frio. Olha só, Então aqui tem uma outra sala de estar. Vamos dizer, uma sala de leitura. Bota uma poltrona aqui, coloca aqui um copinho de café e vem, desse seu livro aqui. Aqui, então, a mesa de bilhar, que não pode faltar na casa de um gaúcho. O bilhar, o chimarrão e a carne, né? <risos> Isso não pode faltar. Olha que legal isso aqui, gente. Nem sei o que é isso aqui, meu Deus. Pra que que serve isso? Pra botar um copo? bota botar um copo aqui, a garrafa aqui. Eu acho que é isso. Diferente, né? Aqui, então, é o meio de bilhar. Aqui do lado da casa, a gente tem um acesso também, uma porta-janela que abre aqui. Acessa o pátio da casa. Bem iluminado aqui, aqui atrás. Olha a vista que você tem aqui, gente, do livro. Lindo, né? Gente, esse vídeo vai ser grande, não estou nem na metade. <risos> aqui uma mesa de jantar, 2, 4, 6, 8, 10 lugares. Aqui que legal essa corrente de madeira, gente, ó. Representando um elo da família, um laço. né E aqui dá para notar, gente, ó. Um lustre estilo Covid já morreu. Bem pouquinho, mas tá bem bonito, né? <risos> Ah, aproveitar e me desculpe, né? Mas é o meu jeito aí, se Deus quiser Nós vamos encontrar o comprador dessa casa aqui no YouTube E você, meu querido amigo telespectador, tá? espectador Vai me ajudar, dando um joinha, dando um clique aí Vai poder me ajudar, tá bom? Aqui uma cristaleira, tá, gente? ó já tem algumas, algumas taças aqui Aqui tem um armário, eu tô Eu tô em dúvida, gente, aqui Esse armário aqui ele tem tudo para ser a espera de um elevador, tá? Você pode colocar um elevador na casa. Até Deixa eu ver aqui. Ah, por aqui não vou conseguir ver. Mas é exatamente a espera para um elevador, ó. Olha só. Então, ali, o elevador sobe sai ali. Ou desce e sai aqui. A casa tem espera para um elevador. Olha, gente, que legal. O pé direito de, cara, 10 centímetros. No mínimo tem de PVC aqui. 10 centímetros. Então aqui chegou a parte da cozinha, quem ama cozinhar, quem ama fazer comida gostosa para os seus familiares Ó, aqui é a parte da cozinha, 2, 4, 5 poltronas, uma ilha de quartzo branco, uma chopeira aqui, gente, ó Olha só, só baixar aqui o chope já sai na sua caneca E detalhe, tá gente, ó, a máquina do chope, essa aqui não fica aqui, não faz barulho, é a serpentina da, da rua Duas cervejeiras aqui, gente, ó, para você colocar suas bebidas geladinhas. Fogão cooktop aqui, Electrolux 5 boca, gente, ó. Aqui um exaustor também, top. uma plantinha, gente, isso aqui é alumínio, gente, olha que lindo. Maravilhoso aqui. Aqui, deixa eu te mostrar, vamos mais para trás aqui. Aqui uma geladeira também da Samsung, gente, olha só, uma Vocation Fried. Olha que lindo isso aqui, gente. Cara, isso aqui é desejo de qualquer mulher casada, hein? E o desejo do marido é conseguir pagar uma dessa. <risos> Sabe que a felicidade do marido é comprar as coisas pra mulher, né? Então, marido, ó, quer fazer essa mulher feliz? Vem buscar a chave dessa casa aqui. Ó, Aqui, gente, eu acabei fechando só pra te mostrar. Ela fecha, isola. Aqui a gente tem uma segunda, vamos dizer assim, uma segunda cozinha. Aqui na praia a gente chama cozinha de apoio, então a bagunça acontece aqui, a fritura, alguma coisa, acontece aqui, uma, uma comida mais forte assim, né? acontece tudo aqui. Uh, e aqui você só recepciona os convidados e tal, né? Então aqui na cozinha de apoio a gente tem uma pia, temos aqui um ralo uh, para escorrer ali de alumínio. A lava louça tá aqui, outro fogão cooktop, outro exaustor lindo também, eletrolux gente ó. Isso aqui é tecnologia do outro mundo. A gente tem forno e micro-ondas, a torre quente aqui. Deixa eu, já vou te mostrar. Peraí, cara, nem sei que eu vou. Olha só, área de serviço gigante, bastante armário, muito espaço. Aqui a gente tem a máquina de lavar e secar totalmente aqui prontinha, equipada para você. Só vim buscar meu cara. E vamos voltar aqui, olha só, torre quente, forno, micro, mais uma geladeira Electrolux novinha aqui, armários, armários, gaveta, mais um espaço aqui pro café da manhã aqui, gente, ó. Mais uma cristaleira, ou para guardar a copa aqui mesmo. Gente, a casa não acaba, olha só, tem outra peça aqui. Olha que legal, gente. Aqui é um dormitório de serviço, tá bom? Um quartinho de serviço, que futuramente pode ser o quarto de jogar, Tipo, joga tudo que sobra aqui. <risos> ó, aqui a gente tem mais... Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui. Aqui, ó. Mais um banheiro também. Eu vou deixar ligado isso aqui. Um televisor, tem tudo aqui, gente, ó. Então, um quarto de serviço, uma <coughs> um dependência de empregado, não sei como é que fala na cidade. Ali também já com ar-condicionado. Aqui também com LED. E... Agora eu quero te mostrar a parte da casa aqui de trás, gente. Mas antes nós vamos explorar essa churrasqueira aqui, gente. Olha só, nós temos aqui os espetos automatizados que eles giram com apenas um clique. É maravilhoso demais. Olha que legal. E a gente tem também aqui, gente, ó, a nossa grelha que ela levanta e sobe conforme a sua vontade. Aqui então já um fogão um fogareiro a gás para você fazer aquele charque que sobrou do, do churrasco. Aqui em cima para você fazer o churrasquinho vendo o gol do Grêmio. Aliás, o Grêmio hoje, pro... hoje não, esse ano promete, hein? O Isito Soares vai detonar esse ano. <risos> ah, gente, não vamos falar de times, não vai dar muita polêmica aqui. Vamos dizer assim, ó fazendo churrasco e vendo o vídeo do corretor da praia. Ah, agora sim, né? <risos> gente, olha que área linda que a gente tem aqui. Então pode dizer que parece que esse terreno tem mais de 15. Mas aí vai estar na descrição aqui embaixo tudo certinho, tá? Aqui a gente tem um balanço, tá, gente? Ó, olha que legal. Um balanço é, móvel, assim, né? Não sei como é que fala o nome disso aqui. Mas eu chamo de balanço. Espreguiçadeiros aqui de Junco Pode ficar molhando. Gente, o sol já se pôs, mas o céu tá vermelho. tá lindo lá, gente. Ali você vê um dos pôr do sol mais lindos do mundo. A lagoa, a serra e o sol se pondo. E a gente tá falando... Do um pôr do sol na serra com a lagoa a menos de um quilômetro do mar. Diferenciado, né? Ó, não vou fazer propaganda do concorrente, mas essa casinha tá 30 milhões, tá? Tá vendo? <risos> em breve no canal. Mas olha só, gente, ó. Tô aqui no canto da, da casa. Olha que linda, gente. Essa fachada aqui atrás. A casa é demais, essa casa aqui. Maravilhosa, aqui tem um deck molhado. Bota essa preguiçadeira aqui. Tem hidromassagem aqui, tem lá também. Toda cercada com podocarpo, tá, gente? Que essas plantinhas são cerca-vivas iluminadas de noite. Esse detalhe da luz, esse detalhe aqui, gente, de fora, eu não consigo te mostrar de dia. Por isso que eu tô fazendo de noite. Essa casa, ela vale, ela tem. Ela tem condição de ser de ter dois filmes, um de dia e um de noite, tá, gente? Olha que linda! E, e se e para você que tá. Preocupado? Eu vou te dizer, a posição solar dela é frente e leste, tá? O sol nasce lá e o sol se põe lá, do outro lado, tá bom? Uh, e agora vamos conhecer então as suítes de cima. Tá preparado para se apaixonar agora? Agora que você vai se apaixonar, porque essa casa, gente, ela é de tirar o fôlego. Olha só, aqui tem um botãozinho secreto. Quer ver? É botão, é tomada. A clique, tá, gente? Eu clico. Ó, vamos ver o que acontece as curtinhas descendo, ó. Automatizado e Lembrando que a casa toda ela é, gente, ó Com um sistema de som, ó Aqui tem uma caixinha de som Lá tem outra Lá tem outra Ali tem outra É toda ela completinha, meu cara Vamos ver o que acontece eu apertar essa daqui, vamos ver Ó, agora tá baixando aquela ali, ó Olha que bacana Você só não pode ter pressa de ir embora. Então aperta o botão e deixa baixando. Ou você acessa o seu telefone. e Vai abrindo antes de chegar. Ou vai fechando depois. Fecha devagar. Mas é normal. Você tem que fechar devagar mesmo. Senão pode dar problema. E gente. Um sistema desse de cortina automatizada. É caríssimo. Olha que lindo gente. Parece que você nem está aqui. Parece que é outro país. Outra casa né. Mas que bom que você está realmente aqui comigo. Seja bem vindo de novo. Mais uma vez a esse vídeo, a esse canal aqui. e muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Agora nós vamos para a segunda parte que é a de cima. Aqui então gente, uma escada. Olha que legal, toda de quartzo branco, até para botar uns vasos, algumas coisas aqui do lado ainda. É né? bem clean, sim, bem legal. Aqui também tem uma cortina que sobe aqui, gente. Ó, ela é automatizada. Lá também automatizada. Só que eu vou dizer pra você, eu apertei tanto botão Que eu nem sei onde é que é Depois eu vou ficar meia hora pra desligar <risos> Pra desligar aqui Mas vamos lá, gente, ó Olha que legal esse detalhe aqui, gente, na escada ó. Lindo, né? Você, tem, você tá comigo aí? Você vem comigo aí? Então, quero te fazer um desafio agora Quero que você Me siga lá no Instagram Vamos, vamos trocar umas ideias lá no Instagram Lá eu consigo dar mais atenção Lá eu tô mais próximo de vocês aqui, às vezes não consigo responder todos os comentários. Aqui em cima, um sofazinho lindo. Até tem um pano aqui, gente. Não foi o que eu coloquei, tá? Um paninho aqui, eu acho que a moça esqueceu aí. <risos> um paninho aqui em cima, sinal de limpeza, de cuidado, tá? Vocês têm que ver quão cheirosa que tá essa casa aqui, meu caro lindo. Olha a vista que a gente tem aqui, gente, ó. Top, né? Ó. Oh, imagina seus filhos correndo lá. Seu maridão olhando televisão. O que, que a senhora acha? Imagina só isso. Seus amigos buzinando o carro, chegando lá na frente. Seu senhor estacionando. Sua Land Rover. Tava comentando aqui, né, gente? Sua Land Rover branca. Você chegando nessa casa com aquele vestido lindo, maravilhoso. Aquele sapato que brilha de longe. Né? Aí imaginando aqui, sabe... Você toda chiquérrima, seu marido aqui, gente, esperando aqui, né? A sua visita, linda demais, né? Que cena linda que vai ser! E agora eu quero que você venha comigo, gente. Olha só, tem um espelhão aqui, gente, ó. Vem cá que eu vou te mostrar. Lá tem três suítes lindas, mas eu quero te mostrar aqui primeiro. Ó, aqui que o elevador vai sair, tá, gente, tá? Essa casa tem espera para elevador. Aqui tem um detalhe de imóvel, tá? Um armário aqui com nicho para você estar tá guardando aí, cobertor... Guardar uma bolachinha, uma coca-cola, um chocolate escondido <risos> Pra acessar no quarto, deixar no quarto, né? E olha só, gente, então aqui é a primeira suíte Seja bem-vindo à sua suíte aqui em da Canoa Uma cama de casal, cabeceira estofada, cara E essa aqui vai ter o teto lá em cima E olha só, tem um LED aqui que eu não... Porque eu não liguei, vamos ver Ah, agora sim, cara, olha só que lindo Ali, quer ver um detalhe aqui, gente? Olha que legal isso aqui Não pode deixar as crianças ver, senão elas vão querer ficar brincando Ó, apertou aqui Ela vai abrir Fechou, tá? Apertar Ó, agora ela vai abrir a janela E vai abrir as cortinas também, gente Olha que legal Bacana, né? aqui, desliguei Olha que legal, gente Sensacional, dá vontade de ficar brincando o dia todo <risos> Ó, tô brincando tô, tô brincando que eu tô brincando Essa foi boa Aqui um televisor, tá, gente? De frente pra cama, você vê o vídeo do corretor da praia. Aqui um espelho, gente, com touchscreen. Olha que legal isso aqui, gente, ó. um um botãozinho aqui. Legal. Ó. Olha que show, gente. Bacana, lindo demais. Aqui tem um closet, vamos dizer assim, né? Dois, três portas aqui de guarda-roupa. Mais um mega armário todo espelhadão aqui, gente, ó. Olha só. Maravilhoso isso aqui. Aqui, então, ficou o painel da TV separando essa parte aqui. E aqui é o banheiro dessa suíte, gente, ó. Todo clean, todo branquinho, espelhado. Porcelanataria em todo ele. Olha só, gente, o box é teto-chão. Vai até lá em cima e até embaixo. nicho com LED. LED lá em cima no gesso. Olha o detalhe, gente. abertura de PVC. Linda demais. E agora, meu cara, eu quero te mostrar... A segunda suíte que é linda também, vem cá Olha só, gente Até tem um negocinho aqui, eu achei que isso aqui ia ligar né? Só pra deixar a toalha pendurada Pra não apanhar da esposa e deixar ali <risos> Não joga na cama, né? Olha só, vem cá Aqui tem uma suíte Essa aqui é a principal, dá uma espiada aí Olha que linda Tá, agora vem cá, vem cá, dê um like, vem cá Quero te mostrar essa aqui primeiro ó. Essa aqui é a suíte dos guris, tá? Aqui no Rio Grande do Sul se fala suíte dos guris dos PIA. Duas camas então de solteiro Tá gente, aqui Estofadas, cabeceira também Aqui um MDF, aqui um nicho Pra deixar o telefone ali, tomadinha do lado Guarda-roupa, duas portas LED em cima, LED embaixo Ar-condicionado, olha que legal esse lustre aqui Gente, ó, bem diferente, né uh, Rebaixamento Em gesso O televisor tá aqui, olha que legal, gente Esse banheiro, olha esse detalhe Desse piso aqui, gente Limita uns detalhes que tem pedra dentro, é um porcelanato, tá? Parece que é um caco de vidro, mas não é. Piso, uh, piso lindo, maravilhoso, espelho aqui. Olha só, tem até um dinossauro aqui, gente, ó. Esperando você, meu cara. Esperando pra sentir o seu cheirinho. <risos> ai, ai, tô brincando, gente, ó. Lá tem LED também atrás do gesto. Choveiro a gás. Lindo, maravilhoso esse nicho ali. E essa é a suíte dos gurim. E agora vem cá, eu quero te mostrar. A terceira suíte aqui de cima. Essa é linda. Uma cama de casal maravilhosa também. E eu já vou abrir aqui, gente. Vou tá abrindo lá. Eu acabei de descobrir mais um botão de LED aqui. Vou apertar esse botão aqui. Ah, ligou alguma coisa aí. Ah, ligou lá. Dá tá pra ver no reflexo do vídeo. Olha só, gente. A cortina abriu. A veneziana abriu. PVC. Tela mosquiteira, tá, gente? Aqui. Ela é, faz parte dos três mosquiteiros. <risos> tela... De mosquito, mais fácil, né? Olha só Cama de casal, cabeceira estofada Olha que quadro lindo, gente É um desenho do elefante Muito legal, preto e branco essa foto Televisor tá ali, mais armários ali embaixo Aqui em cima o piso, tá, gente? Ele é um material Deixa eu até te mostrar aqui Ó, ele é um material É um porcelanato, tá? Que imita o piso laminado, tá? Lindo também, tá, gente? Maravilhoso. Aqui um guarda-roupa gigante, três portas. Até eu vou abrir isso aqui porque tem um detalhe aqui, gente. Olha só. Tem LED dentro do guarda-roupa, meu cara. Olha só. Lindo, né? As gavetas aqui. Um espelhão para você se produzir aqui. Aqui a gente tem um banheiro. O banheiro prontinho. Lindo também. Maravilhoso esse banheiro. Tem um detalhe. Olha só, lá da, da parede do box Até o chão aqui é a mesma pedra O mesmo porcelanato que imita essa pedra Aqui é cuba porcelana Tem um dinossauro aqui Também <risos> Ó, E aqui nós temos uma sacada, gente Gigante, vamos dizer um terraço, né? Vamos ver quando é que eu abro aqui Vou te mostrar, vem cá Olha só, gente tem um detalhe da fachada lindo aqui, eu te mostrei lá de baixo, se você não viu, volta lá, sacadão. E essas duas suítes, elas se interagem, a principal e essa daqui, que são virada para o oeste, tá bom, gente? Virada para oeste. Então, essa casa, gente, é uma das casas, a tá venda aqui no condomínio Velas da Marina, mais próximas da lagoa. Isso é um detalhe que ela tem uma vantagem sobre as outras, né, bem perto da lagoa. E um uma outro detalhe eu quero dizer para você que essa casa não vai ficar muito tempo à venda por dois motivos. Essa casa é muito linda, muito linda. E essa casa, o proprietário, gente, ele facilita o pagamento, ele recebe imóvel aqui na praia. Aqui no Rio Grande do Sul, estuda imóvel como parte de pagamento. E agora sim, seja bem-vindo à sua suíte master aqui em Capão da Canoa, gente. Olha que linda essa cama de casal. Olha só quantos travesseiros para você fazer aquela guerra com seu marido, comemorando a compra dessa casa. Mesmo sem ter todo o dinheiro. Você pode parcelar, sabia? <risos> o proprietário vai me matar. que ele quer vender a vista, né? <risos> ah, me desculpe aí, mas... O senhor quer vender a vista. O corretor quer vender de qualquer forma. <risos> ah, tô brincando. É bem melhor pagar a vista que ficar devendo, né? Bem melhor. Olha só, então aqui... É a suíte principal, tô aqui no canto dela Aqui tem uma poltrona linda, maravilhosa Você pode botar aquele, aquela mesinha pra você botar os pés aqui Assistir televisor lá Ou você pode assistir a sua esposa tomando banho na banheira aqui Meu cara, olha só Aqui, aqui é um LED, tá gente? Você achou que eu ia abrir, né? Mas eu não vou <risos> Olha só, eu não sei onde é que abre aqui Só por esse detalhe Deixa eu ver se não é aqui Vem cá. Cara, eu já fiquei mais de uma hora explorando essa casa aqui não, olha que lindo que fica o clima aqui, gente Nossa, fica romântico, né? Vamos deixar ele liga Olha só, gente, então O televisor tá aqui, LED tá aqui Olha o detalhe, gente, da parede Parece que é duas portas lá, né? Mas não é, é uma porta no meio Eu vou te mostrar, vem cá Olha só, então aqui a gente vai acessar O seu closet, gente Olha que lindo aqui, deixa eu ver uma coisa, ó Olha só, vamos ver Olha só Legal, né? Vamos abrir aqui. Acessando, então, o seu close. A senhora me dá licença. Me dá licença. Ó. Aqui já temos dois guarda roupa duas portas. Decorações aqui. Aqui bastante armário para você colocar bastante sapato. Olha só. Muitos sapatos cabem aqui. Tênis, sapatênis. Aquele sapatinho brilhoso, sabe? Final de ano que você só usa no Réveillon. Tá aí. Aqui um espelhão lindo, maravilhoso. Aqui outro guarda-roupa, só que com vidro é meio espelhado, meio. Não sei como é que fala isso aqui. É meio espelhado e também é meio transparente ao mesmo tempo. Aqui, gente, ó, mais os armários aqui totalmente aberto, cabideiro, LED em cima. Aqui, acho que essa porta aqui corre. Ó, essa porta aqui corre, gente, olha só. Mais gaveta, mais um pulo pra você sentar aqui. Mais duas poltronas, mais cabideiro aqui, gente. Olha só, mais sapateira aqui, olha só. Que top, gente. Top, top, top. Aqui é só o close. Agora eu quero te mostrar a sua sala de banho, vem cá. Olha só, lembrando que ele tem uma porta-janela gigante que acessa a sacada do terraço que eu te mostrei na suíte de trás. Ah, aqui tem um detalhe, tá, gente? Ó, espelhão também daqueles touchscreen, ó. Aperta o botãozinho e ligou. Olha que legal. LED para tudo que é lado. Aqui, meu cara, então, é a sua sala de banho, tá? Duas cubas, a do casal, espelhão com LED também. Ali você abre para guardar suas coisas. Dois chuveiros, tá, gente? De, vem do teto aqui, estilo cascata. Uh, banheiro de hidromassagem linda. Você abre ali, acessa. Tem por enquanto, enxerga a lagoa, enxerga a praça na frente. Enxerga o helicóptero pousando se quiser. Abre ali também, só que eu não sei onde é que abre, não achei, mas prometo que vão, quando você vir a gente vai abrir. <risos> e quando você comprar, nós vamos descobrir junto, tá bom? Fica tranquilo. Gesso fora, fora aqui, gente, lá, LED, tá? Só pra você ter uma ideia, essa suíte tem mais de 75 metros, tá, gente? Só, só essa sala de banho aqui, ela tem, gente, um tamanho aproximadamente aqui de uns 20 metros, tranquilo, tá? É um dormitório, uma suíte de um apartamento. E aqui atrás, gente, ó, é a parte do sanitário. Então, fica escondidinho aqui. Não vai fazer nada aqui preste mesmo. Então, fica escondido aí. <risos> tá, gente? Então, essa é a casa dos seus sonhos. Eu quero, desde agora, já te agradecer. Se você viu o vídeo até o final, gente, um 30 minutos. Muito obrigado mesmo. Comenta pra mim se você viu até o final. E comenta assim, eu assisti teu vídeo e eu sou da cidade tal. Eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e você colocou a cidade onde você viu. E quero te agradecer, gente, muito obrigado, Deus abençoe seu dia, sua semana. Gente, o link da casa tá aqui embaixo, tá, gente? Entra aqui, acesse nosso site, o meu WhatsApp tá aqui na descrição, quer falar comigo, chama aqui. Não fique bravo, que às vezes eu demoro um pouco para responder, eu tô gravando, tô fazendo outras coisas, mas você é a prioridade, tá bom, cliente? E... Mais uma vez, se interessou, clica nesse quadradinho que apareceu aqui, você vai direto para o nosso site. Um abraço, Deus abençoe seu dia, sua semana, dê sabedoria, saúde e paz. Até mais, gente. Tchau!